Encarando a notícia de frente. Solicito do senhor secretário a leitura do parecer número 151, barra 2018. Parecer número 151, barra 2018. Assunto: Projeto de Resolução número 005, barra 2018, de iniciativa dos vereadores. Elisa Gomes Machado, Mequiel Zacarias Ferreira, Silvino Carlos Pires Pereira, José Lói Crestani, Demilson Nunes Siqueira, em regime de tramitação ordinária que institui as sessões itinerantes da Câmara Municipal de Alta Floresta, dispõe sobre o regimento interno e da outras providências. Autoria do parecer, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Decisão contrária à aprovação do referido projeto. Parecer número 151, barra, 2018, em discussão. Vereadora Elisa, três minutos. Mais uma vez, bom dia a todos. É, eu quero sintetizar em rápidas palavras a importância do projeto das sessões itinerantes... Uma vez que as pessoas das comunidades rurais não têm condição de vir até a Câmara para assistir às sessões e nem prestigiar, nem reivindicar, a nossa proposta lá em novembro de 2018 foi para que fizéssemos sessões itinerantes, são seis sessões, mapeamos o município em seis polos discutidos junto com a Secretaria de Agricultura durante o ano. Teríamos seis sessões itinerantes lá nos núcleos rurais para dar oportunidade das pessoas que moram naquelas localidades participar das sessões e, inclusive, dar direito, né, direito de reivindicação, de fala durante a tribuna. Nós recebemos o parecer contrário da comissão, primeiro lá um parecer lá em 2018, dizendo que não, tem, não tinha estudo de impacto. Nós solicitamos ao controlo, controlador interno o estudo de impacto e foi nos apresentado. Aliás, não foi respondido para nós, autores do, do projeto, mas foi respondido para a presidente da comissão. E nós vimos, então, que o estudo de impacto feito nós gastaríamos porque no projeto nós colocamos que nós vereadores iriam por nossa conta a câmara simplesmente levaria a equipe da do departamento parlamentar mas veja bem senhores nós não gastaríamos segundo o estudo de impacto que foi feito aqui no orçamentário nós não gastaríamos por ano nem 6 mil reais por ano para levar a nossa sessão, para levar as nossas discussões lá nos núcleos rurais. Então, eu peço aos colegas vereadores que derrubem esse parecer, que deixem o projeto tramitar, que nos dê a oportunidade de levar essa Câmara, de levar todo o trabalho desses vereadores lá para os núcleos rurais. Então, peço o voto dos meus colegas vereadores para que derrubemos... Esse, esse parecer para que o projeto volta a tramitar novamente. Era isso e muito obrigado parecer continua em discussão. Vereador Miquel, três minutos. Bom dia a todos e todas novamente. É, eu gostaria de endossar primeiro as palavras da vereadora Elisa e falar que... É, a nossa Secretaria Jurídica precisa ter mais cuidado na hora de dar parecer, para não ficar acontecendo esse tipo de coisa. Porque se o problema era incompatibilidade de condição de oferecer o projeto, esse era o primeiro elemento que deveria ter sido destacado. Porque aqui, do jeito que o parecer foi dado, falou que estava faltando a estimativa. Se não era nem de competência, a Secretaria Jurídica deveria ter indicado isso no primeiro parecer. Fica aparecendo que é forma de perseguição isso. Porque você solicita um negócio, estimativa, foi feita a estimativa, apresentada a estimativa. Aí depois não é mais a estimativa, é a competência. A lei orgânica é muito clara sobre o que nós devemos ou não legislar. Inclusive há um conflito de competência entre o regimento e a lei orgânica. E se a gente for levar isso a sério, a gente vai muito mais longe que isso. Esse projeto ele quer aproximar a comunidade da Câmara Municipal. Ponto. E eu acredito que nós, enquanto vereadores, queremos isso. Agora, se a gente não quer, aí realmente fica difícil. Então, nesse sentido, eu acredito que esse, esse parecer precisa ser derrubado e que nós precisamos discutir o mérito desse projeto, porque o recurso de 456 mil que vem aqui mensal, ou um pouco mais que isso, é para aproximar a Câmara das Pessoas, e não o contrário. Toda a oportunidade que nós tivermos de fazer processos de facilitação de acesso, tem que ser bem-vindo e tem que ser aceito. Obrigado. Vereador Eloy. Mais uma vez, bom dia a todos. Quero aí pedir aos meus colegas vereadores que derrubamos o parecer, para que a Câmara do Vereador consiga entende, ir até a comunidade. Tá? Porque, infelizmente, hoje a gente, entende, nas sessões, o Zé Luiz, a gente não veja ninguém do sítio aqui da Zona Rural. É apenas, é apenas cada 60 dias, uma sessão. Tá? E o ano que vem, senhores vereadores, vai ter eleição. Eu tenho certeza que vários vereadores vão bater na porta, na Zona Rural, quero pedir um votinho para me representar você lá na Câmara. Então vamos derrubar esse parecer, para que a Câmara consiga, tá? tem De fazer essa sessão itinerante, Cada 60 dias. Eu peço o voto aí de todos os companheiros vereadores. Vereador, me permitem falar daqui mesmo, rapidamente, para não sair da tribuna? Senhores vereadores, é, o parecer jurídico ele é contrário, certo? O parecer complementar jurídico também é contrário e da controladoria também é contrário. Por que, que é contrário? Por exemplo, vamos fazer uma sessão lá na pista do cabeça, lá na linha 28. Certo? Eu, a câmara tem que levar a estrutura dela para fazer uma sessão. Não vamos lá fazer uma sessão sem nada. Certo? E não podemos... Ah, a sessão é terça-feira? Nós não podemos sair daqui terça-feira. Nós temos que levar isso na segunda-feira. Certo? E como que a gente vai levar toda a estrutura? Nós temos que colocar um caminhão. Eu vou, como que eu vou levar com a caminhoneta? Não cabe. Não vai caber nem os funcionários que vão até lá. Vou ter que levar a estrutura da Câmara o máximo, o mínimo que eu puder, para poder realizar uma sessão lá na pista do cabeça. certo? Isso, então, eu vou começar a trabalhar na segunda-feira. Isso gera despesa. Ok? Isso gera despesa. Isso, acho que, se não me engano, lá no passado já foi feito. O que, que o pessoal da zona rural quer? Eles não querem ir lá ao vereador falar, de que, foi, que, que pediu, eles querem o serviço feito. Eles querem que executa uma boa estrada... Um posto de saúde decente, eles querem remédio no posto de saúde, é isso que eles querem. E vereadores, todos vocês sabem que esse projeto, ele é da competência da mesa diretora. Isso vocês sabem, isso cabe simplesmente à mesa diretora. Isso é lei. Então, isso gera despesas. Não é claro que sessão itinerante seria bom, seria bom, mas veja bem a logística disso. Como é que eu vou fazer uma sessão terça-feira lá na 28 Vou começar a transportar segunda-feira, depois trazer na quarta. Então, tem os problemas e outro o parecer é contrário, porque tem legalidade para esse parecer. Então, é, de qualquer forma, é, se passar o projeto, tem a justiça também, para a gente trabalhar nela, porque não é certo. Esse projeto ele é da mesa diretora. Então, não é que eu também sou contra, seria bacana fazer uma sessão aí na zona rural, mas você tem que ter a logística disso tudo para isso acontecer. O que nós temos que brigar é isso, é buscar recurso em Cuiabá, buscar emenda, buscar coisa para dar oportunidade para o povo. Mas eu respeito o, o projeto e respeito o voto de cada um também, até tá tranquilo. Na sequência, vereador Mendonça. É, bom dia a todos novamente. É, já vou logo adiantar a minha opinião, né, respeito a é, todos os vereadores, cada um é independente aqui. né Então, a, a minha posição, eu vou acompanhar o parecer jurídico, né? porque é, nós já estamos vivendo uma reforma política onde o povo não aguenta mais ver político falar, não. Independentemente aqui na cidade ou lá no sítio, o que, que eu vejo, eu, vereador Mendonça, analiso? O povo quer ver é uma estrada arrumada, uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, esse negócio de sessão lá, sessão aqui, o povo não vai assistir nada não. Pode ser um fogo de pai no início, mas depois ninguém vai. Nós aqui na cidade aqui, a maioria do, do, da, da população está aqui. A gente vê aqui que são poucos que vêm assistir sessão, porque ninguém está afim de ver político discursar não, blá, blá, blá, blá, blá, blá. A sociedade, ela quer ver serviço. A sociedade, ela quer ver estrada para que eles possam vir à cidade com tranquilidade. O povo quer uma ponte de qualidade, o povo quer é, ações. Então, assim, eu vou acompanhar o parecer, Isso sou contra tudo nesse projeto. Porque, assim, eu não quero levar de, de discurso bonitinho, porque nós estamos aqui, aí o povo vai cobrando, aí cadê o maquinário para ir lá arrumar? Cadê o medicamento para não faltar? Cadê o médico para não faltar no posto? Isso não, eu quero, eu quero munição, eu quero ação. Se tiver ação, o povo não vai reclamar mas tanto faz sessão lá como sessão aqui, se não tiver aquilo que eles querem, vai ser pauleado mesmo. Então, assim, como eu não vou levar de engano, eu poderia ser favorável e lá fazer um grande discurso bonito, falar bonitinho, aí depois eu venho embora, cadê a comida para comer? Vai ficar com fome. É a mesma coisa de uma pessoa estar tá com fome, você falar assim, ó, oh, realmente, a fome é difícil, como é ruim o ser humano não ter uma comida para comer, e eu vim embora e deixei ela com fome. Então, a mesma coisa é disso, a é mesma coisa não né? fazer uma sessão na comunidade, doutor Charles. Você falar bonitinho, discursar bonitinho, aqui eles vão cobrar a gente, aí depois nós vamos embora, não tem um maquinário adequado para poder levar lá, não tem as ferramentas adequadas para que faça aquilo que eles cobram, como eles cobram aqui nessa sessão, aqui nessa Câmara. Como eles cobram com as sessões aqui no, no perímetro urbano. Então, assim, é, é, essa é a minha opinião, então eu sou contra tudo. Vereador Luiz Carlos. Senhor presidente, eu gostaria de deixar bem claro que tanto o vereador Luiz Carlos como qualquer vereador, por unanimidade, logicamente que ele quer a participação da nossa sociedade, nos nossos trabalhos legislativos. Acima de tudo, ele quer o respeito, Agora, nós, nós fazemos parte da comissão de legislação. Essa comissão, ela tem o objetivo principal de ver a legalidade. Nós fizemos um, um, um compromisso com os demais componentes dessa comissão, tanto dessa como da orçamentária também, que nós não vamos dar parecer em projeto, sem o parecer jurídico desta casa. Nós temos dois aqui. E que nós não vamos, como participante da comissão de legislação, ir contra o um parecer do jurídico da Câmara Municipal. Hoje existe projeto, todos nós sabemos, de competência do executivo e de competência do legislativo. O jurídico desta casa entende que esse projeto é de competência da mesa diretora. Baseado nisso, é o nosso parecer. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Vereador Elisa, doutor Charles, depois vereador Elisa, dois minutos. Senhor presidente, em relação a esse parecer 151, é, eu estive conversando com alguns colegas e a gente percebe a importância de levar a Câmara à população. Ainda mais que as nossas condições de tráfego são horríveis. Sem falar, vereador Luiz Carlos, condução. Para as pessoas virem aqui é complicado. Por outro lado, também eu analiso a Câmara aqui. Quantas pessoas tem aqui hoje, no centro da cidade? Complicado também. Então, todas as vertentes têm que ser é, analisadas. Eu faço parte da mesa. Complicado também para mim, porque se é competência da mesa, e eu não fui comunicado pela mesa do projeto, é, o interesse da mesa também, então é, como que eu vou votar contra a mesa se eu, né se tem um regimento interno da Câmara que diz a competência. Então eu me sinto entre a legalidade e a moralidade. Quer dizer, é moral irmos lá, porque a população precisa da nossa presença física, olhar nos olhos e ouvir a comunidade as suas verdadeiras reivindicações porque o que você acha é uma coisa, eu posso ir num, num local e achar que lá é importante transporte e eles pedem segurança eu acho que é importante a segurança eles querem estrada achar que a estrada é o mais importante eles estão precisando de saúde então quando você ouve a comunidade a comunidade compartilha com você as suas necessidades é moral mas se tem um parecer que é ilegal, e qual é a, uma das nossas atribuições, é ver a legalidade das coisas. Então, eu realmente, eu no início eu tinha um pensamento, mas aí eu vejo, então, e eu voto pela legalidade. É moral, mas é ilegal, então eu vou com a legalidade, então eu, eu vou acompanhar o parecer. Muito Obrigado. Vereador Marcos Menino. Bom dia a todos novamente. Eu também faço parte da mesa e faço parte da comissão. E nas nossas reuniões de comissões, nós prometemos para nós mesmos né Luiz Carlos? Que não íamos dar algum parecer se não tivesse o um parecer jurídico, seu Eloy. E a gente vai pregando uma coisa e depois, como nós vamos chegar lá na frente e falar que a gente vai votar contra o parecer jurídico. Mas você falou que só ia votar sempre a favor? Então eu não posso cair em contradição. E eu não tenho problema nenhum de ir para a comunidade. Muito pelo contrário. A parte mais longa que tem é a pista do cabeça... Só o ano passado, eu acho que eu devo ter ido mais de 30 vezes. Então, para mim, não tem problema nenhum. Mas se achar que for legal, Luiz Carlos, eu não tenho problema nenhum. Não tive a oportunidade de conversar com o Carlos, estava muito mutuado essa semana. Então, eu vou acompanhar a mesa diretora, vou acompanhar o meu amigo Luiz Carlos, mas quero dizer bem claro eu não tenho problema nenhum de ir para a comunidade. Como disse o doutor Charles, a legalidade e a moralidade. A moralidade seria interessante, a gente está no dia a dia que eles cobram muito, mas então temos que ver a legalidade também. Muito obrigado. Vereadora Elisa, dois minutos. Parabéns aí pela... Pelo parecer jurídico, a gente está gravando isso. Eu quero dizer assim, que esse projeto está tramitando aqui desde novembro. E a gente percebe que tem pessoas que nem conhecem o projeto. Porque aqui a gente determina os núcleos e onde tem condição de fazer a sessão. E esta casa, segundo a, o que foi apresentado de impacto, teria que colocar o som que seria R$ 400,00 por sessão, mais 1,6 de quilometragem, que ele nos apresentou, que daria em duas sessões que ele fez a conta, R$ 992,00. E hoje até brinquei, um colega disse assim, eu pago o som se o problema for a falta de recurso dessa casa. Só teria a locação do som, por quê? Nós fizemos todo o levantamento, está no projeto, os locais que receberiam a sessão, que teria condição de receber a sessão com a estrutura. Então, por favor, senhores, derru vamos derrubar o parecer, então, e discutir sobre o projeto. A nossa intenção é aproximar o poder legislativo da comunidade. E nós estamos, nesse momento, precisando disso sim. Então, leia o projeto por gentileza. E fala também no projeto aqui, que fica para o presidente da casa verificar o melhor dia e melhor horário da sessão. Não seria na terça-feira. O presidente faria essas resoluções. Então, senhores, mais uma vez, eu peço o voto para que derrubem o parecer e vamos ter a oportunidade, então, de debater o projeto, discutir o projeto, que ele está aqui desde 1 de novembro de 2018. Era isso, muito obrigado. Vereador Luiz Carlos. Senhor presidente, a comissão de legislação, ela solicitou da secretaria dessa, dessa casa que encaminhasse o parecer jurídico para os autores, e isso foi feito. E o parecer do jurídico disse que essa matéria não compete a vereadores, e sim a mesa diretora. É só, senhor presidente. O parecer continua em discussão. Em, vereador Eloy, dois minutos. Vereador Elisa, eu fico triste quando se fala que o vereador tem que ir até a comunidade. Quero parabenizar o vereador Marcos Nenim por fazer esse trabalho, tá? ir até a comunidade, mas me sinto constrangido porque eu morei no sítio. Eu não tinha oportunidade de vir acompanhar a sessão. Porque eu tinha que trabalhar, tinha que tirar o leite de manhã, tinha que Tá? cuidar das vaquinhas, carpir, tá? fazer um trabalho, roçar. Então, infelizmente, nós estamos tirando uma oportunidade que a Câmara está oferecendo para a população que mora distante da cidade. Mas quero reforçar e pedir para os colegas vereadores que derrubem esse parecer. Muito obrigado, um bom dia a todos. parecer continua em discussão. Miquel dois minutos. Luiz, só, só é, Vossa Excelência, gostaria só de reforçar por que, que é importante fazer então as coisas da maneira completa. Porque o primeiro parecer ele era muito claro, ele não falou nada de competência, ele falou que estava faltando aqui. Ó. Nesse sentido, a proposição fica sujeita à observância dos preceitos é, a respeito da estimativa do, do impacto. Então ele só falou que faltava o impacto. Foi feito o estudo de impacto e apresentado. Aí depois vem um parecer complementar. Isso é muito chato, né? Tipo, é, deixa até vocês, enquanto comissão, sujeito a situações muito é, complicadas. Porque daí a gente primeiro vê uma situação, cumpre o que está escrito, porque está cumprido, o parecer está aí anexo, vocês acessaram. Aí de repente vem uma outra situação, então... E, isso é complicado. E como vocês todos conhecem a lei orgânica, na lei orgânica está especificado quais são as funções do vereador. O regimento é a lei infraconstitucional em referência à nossa lei orgânica, que é maior que o regimento. Né? E ela especifica que a gente pode fazer esse projeto. Parecer, continua em discussão. Tutti. É... Para mim, tanto faz. Passar ou não passar é, Eu não saio da rural Hoje mesmo já fui na Quarta Leste, vereador Dida Já voltei, ontem fui Voltei É, tive no Ramal do Mogro no sábado Voltei Pra mim não interessa, se vai ou não vai Não faz diferença Entendeu? Não tenho nada Contra Nenhum discurso de nenhum vereador aqui Entendeu? Eu só acho que que esse é o momento, presidente, da gente se organizar aqui dentro. É? Acho que tem que sentar mais, organizar mais. Esse tipo de discussão, ela é válida, ela é boa. Mas eu acho que já deveria ter chegado afinado aqui. Entendeu? Porque eu ando muito na rural. Ando bastante. E eu... Não estou querendo ser o porta-voz da Rural, não. Mas eu nunca vi ninguém me cobrar a sessão na Rural. Eu não estou dizendo que alguém não tenha cobrado vocês. Mas, para mim, ninguém nunca cobrou. Agora, se compete a mesa ou não, aí a gente depende do parecer jurídico e da comissão. Eu vou acompanhar o parecer jurídico e da comissão porque eu acho que se Gera despesa, tem que ser um, É igual prefeitura. Você também não pode gerar um projeto que gera despesa. Quem tem que fazer é o executivo. Entendeu? Então eu acho que é mais ou menos esse é o caminho. Mas não tenho nada contra o discurso do vereador Miquel, da vereadora Elisa, nada. É só a minha posição. Obrigado. Vereador Sidão. Depois, vereador Dida Pires. Bom dia a todos novamente. Eu sou filho de agricultor, me sinto agricultor também. Eu sei o que quantas pessoas no sítio gostaria de assistir uma sessão. Então, por eu ser agricultor, ser filho de agricultor, minha família toda é agricultor, eu sou favorável, sim. Vereador Dida Pires. Presidente, essa matéria, eu estou percebendo que ela não vai ter. Ela vai ser derrubada o parecer. Mas é o seguinte, eu acredito que, independente agora do resultado, mas se porventura o parecer for derrubado, meu voto é para derrubar o parecer e continuar a matéria. É no primeiro mandato meu, no biênio 2001-2004, para tá que a Rose, que é testemunha, funcionária dessa casa há muitos anos, Luiz Carlos era meu companheiro naquela legislatura. Nós tínhamos, Luiz Carlos, você lembra, as sessões itinerantes, né, na zona rural. Santa Lúcia, Ouro Verde, Mundo Novo, Santa Rita, nós fizemos. No início, começou comunidade participar depois ela foi esvaziando. Mas é o seguinte, é importante. Eu acredito o seguinte, que depois é possível se fazer um consenso, vereadora Cida, e a gente implantar as sessões, algumas sessões, à noite nos colégios, com a participação dos estudantes, ou seja de dia também à tarde, naquele período de aula, e com os produtores. Então é possível, se essa matéria não der continuidade, porventura, do, do entendimento dos vereadores é possível isso, a gente criar um consenso não, o mundo não vai se acabar, eu estou vendo que as pessoas estão cansadas aqui, esperando entendeu? É, agradecer ainda pela presença, porque muitos né, quisessem já estar nas suas residências aí, né, almoçando e uma matéria que é possível discutir no gabinete, entendeu? então, é, a intenção da vereadora Elisa, do Miquel, o projeto de minha autoria, do Eloy Cristani né, eu sou também é, autor dessa matéria Importante, mas não houve consenso, estamos percebendo que estamos fazendo um, desba um debate desgastante que não vai ter resultado. É possível depois ter um consenso e a gente fazer algumas sessões itinerantes é, no período de aula junto com a sociedade lá na zona rural. Parecer, continua em discussão. Em votação. Quem, quem estiver de acordo permaneça como está, quem for contrário que se levante. Deu 6 a 6, então o desempate cabe a mim, é isso? Eu voto pelo parecer. Então o projeto, o parecer continua e o projeto é arquivado. Ok, senhores?